E aí, gente, aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago para vocês o jogo NFT mais barato que tem no momento, beleza? Custando apenas para você entrar, cara, 16 centavos de reais, exatamente 16 centavos. E jogando ele, você pode ganhar cerca de 16 reais por partida, ou seja, você investe 16 centavos e multiplica por 100, transformando em 16 reais, e você pode fazer isso várias vezes, então se você quer entender tudo, vem conferir o vídeo de hoje. Então bom galera, basicamente o projeto que eu tô falando para vocês é o Doge Dash. Mano, vocês podem ver aqui no fundo rolando a gameplay, ele nada mais é do que um jogo tipo Super Mario World, tá ligado? Onde você vai ali é, correndo em linha reta, coletando moedas, tá bom? E desviando de inimigos pulando de obstáculos e de buracos, tá? Basicamente isso. Então você tem que chegar até o final do percurso sem morrer. No game, então, você tem 3 vidas, né? Três corações, e são 10 níveis. E você precisa, então, completar esses 10 níveis para estar tá obtendo os seus 16 reais, ok? E, obviamente, você não pode perder essas suas três vidas, tá? Se você perde as suas três vidas, você perde a sua chance e tem que, novamente, gastar para entrar no jogo, ok? Mas, cara, o interessante é que, assim, ó, você pode estar tá baixando a versão gratuita para mobile. Já tá na App Store, tá? Se você tem iPhone, e já tá na Google Play, se você tem Android. Então, se você não tem nem 16 centavos, cara, pra jogar o jogo, você pode primeiro treinar na versão gratuita. Joga na versão gratuita, vai treinando no seu Android, tá ligado? Depois que você tiver crack, você conseguir completar os 10 níveis, aí você fala, poxa, já consigo completar os 10 níveis sem morrer. E aí você vai... E coloca 16 centavos no jogo Então aqui no site para você comprar Você clica aqui em Buy Coins E aqui no próprio site já tem Já tem aqui para você fazer o trade diretamente pelo site Mas você pode também clicar aqui em Play to Earn E vai aparecer para você conectar sua carteira Conectada a sua carteira, tá vendo que eu tenho zero? Você precisa de 100 para cada corrida né? Para você ter as três vidas Então você vai clicar em Buy Dashes, Clica aqui E aí você é redirecionado aqui para Swap E você pode ver que 100 Doge Dashes, Que é o valor de entrada, custa 0,03 Então são 3 centavos de dólar que dá o valor que eu falei para vocês no início do vídeo de 16 centavos de real E qual que é a parada? Você completando aqui os 10 níveis, você vai poder clicar aqui em coletar Você vai ganhar 10 mil moedas Então você vai multiplicar por 100, vai adicionar dois zeros aqui E vai virar os seus 3 centavos de dólar, né? os seus 16 centavos de real Vai transformar em 3 dólares que vai então transformar os 16 centavos aqui em mais ou menos quase 16 reais, beleza? Antes era até melhor, você investia 75 centavos e ganhava 75 reais. agora a cotação caiu, então ficou melhor porque está mais barato, agora só 16 centavos, mas seu lucro também diminuiu, agora você lucra 16 reais. Mas cara, sempre uma oportunidade, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, por mais que o valor é mínimo, mas cara, vê certinho aí, tá ligado? Porque não é fácil o jogo, tá? São 10 níveis para você passar, mas cara, é bem baratinho, então acho que vale a pena arriscar, na minha opinião, vira e mexe o risco aqui nesse jogo é difícil mas às vezes você pode acabar ganhando então vale a pena tem a versão gratuita você pode baixar treinar depois se você tiver crack você vai para a versão paga e você pode aí ganhar 16 reais investindo apenas 16 centavos tá bom? Então é o jogo NFT mais barato do momento, quis trazer aqui pra vocês, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o like se inscreve. Na descrição desse vídeo, se você quiser saber mais sobre o jogo eu vou deixar aí também todas as redes sociais tá? Como por exemplo o YouTube aí, tem 7 mil inscritos, Twitter tá? Tem 56 mil seguidores, Instagram do projeto 45 mil seguidores, o Telegram tem 18 mil membros e o Discord com 18 mil membros também beleza? Além disso tem o sistema da loja aqui também, e você pode estar tá comprando algumas coisas aqui, como, por exemplo, tem caneca do Doge Dash, tem, tem bichinho de pelúcia aqui, bastante coisa, tem blusa, camiseta, bem legal, capinha pra celular, boné. E o mais legal também é aqui em NFT, mano, sim, eles têm a coleção de NFTs deles aqui na OpenSea, então são 4.100 itens, tá bom? Já tem 1.600 pessoas são donos aqui, o preço mais baixo tá de 0.05 Ethereum, olha só que bacana, mano. Muito bonitinho aqui os Dodge's, mano, do Doge Dash, tá? Eu tô pensando em pegar algum aqui, ó, que Escolhe, que você escolhe Galeria, cara, bem da hora aqui, e obviamente, né, a gente visando um investimento que pode valorizar, o jogo pode crescer, pode continuar uma febre, e no futuro esses NFTs valerem muito, beleza? E até o próximo vídeo!